ganhar dinheiro com a Amazon bom nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova forma de você ganhar dinheiro como afiliado trabalhando com produtos da Amazon tá aqui nesse canal eu já falei sobre como ganhar dinheiro com a Hotmart como ganhar dinheiro com a Monetize, né que são aí as principais plataformas de afiliado eu vou trazer a Amazon no qual você pode trabalhar com uma gama gigantesca de produtos tá seja produtos de eletrodoméstico, câmeras celulares livros e Tá? Então tem muitos produtos para você promover através da Amazon, e a Amazon é, provavelmente você já conhece, é uma plataforma gigantesca, tá? e agora eu vou trazer essa oportunidade para você também ganhar dinheiro com a Amazon, mas antes disso se você é novo aqui nesse canal? aproveita e já se inscreva aqui embaixo no canal. Deixe seu like aqui no vídeo, que é muito importante para nos motivar a continuar criando vídeos aqui de, de qualidade para você. E ative o sininho para ser notificado sempre assim que a gente postar novos vídeos aqui no canal, ok? Então vou falar um pouco o que você pode promover na Amazon tá eu particularmente eu gosto muito de consumir produtos da Amazon principalmente livros tá seja físico ou seja em PDF tá então eu gosto bastante de consumir esses produtos eu sou uh, todo mês eu adquiro livros tá então você pode além de adquirir produtos pela Amazon né de qualidade você pode promover esses produtos para os seus amigos tá eu vou mostrar agora na tela do meu computador como você se associa à Amazon ou seja se inscreve no programa de afiliados, tá? Vamos mostrar ali o link ali, qual o cadastro que você tem que fazer e depois como você vai pegar os seus links para promover os produtos, ok? Então vamos para a tela do meu computador. Bom, agora que estou nessa tela aqui, tá? E eu vou deixar o link abaixo para você escrever no programa de afiliados da Amazon, tá? Então vou deixar o link abaixo, você pode escrever gratuitamente, é só clicar aqui e preencher, preencher o formulário aqui corretamente, tá? Bem simples, eu vou clicar, eu já preenchi, tá? É. Vamos colocar criar sua conta para você ter uma ideia. Então você vai colocar nome, e-mail, sem que você quer, né? E, e vai clicar aqui e vai prosseguir aqui o cadastro que é um, um cadastro no, normal aí de serviço. Tá? Depois disso, você vai poder fazer o seu login aqui na plataforma da Amazon. Pronto, tá? Então, logando aqui na, na plataforma da Amazon, depois que você fez o cadastro, você vai se deparar com essa área aqui, onde você vai ter informações do seu, da sua admin aqui, tá? Na Amazon, tá? É muito simples, tá? Aqui você tem aqui as informações de programas de afiliados, eu vou colocar aqui nessa parte que ajuda para você só entender aqui as porcentagens de comissões, tá? Então, vindo aqui em taxa de locação, vai ter informações do programa de afiliados, links e tudo mais, e quanto você vai ganhar sobre cada categoria que você vai promover, então aqui tá toda a porcentagem, tá? aqui 15% de roupas, calçados, acessórios 15%, é, casa jardim 9%, livros dispositivos 10%, tá? então, ou seja, parece ser pouco, só que esses produtos aqui tem muita procura na internet muita procura tá é diferente de um produto hum, como cursos né ou ebooks já direcionado ao marketing digital que normalmente a gente promove tá ou seja esse produto tem grande procura é um nicho específico só que os produtos de esportes acessório roupas e calçados é hum, infinitamente maior que isso tá então ou seja você tem uma procura muito maior só que aqui no caso a porcentagem é menor na Amazon né mas tranquilo porque você tem uma facilidade maior de vender tá então tem todas as informações aqui e tem alguns produtos especiais da Amazon aqui que você ganha comissionamento tá com Amazon Prime, cada cadastro que você faz é, o registro completo na Amazon ou Amazon Prime, teste de grátis de 30 dias, ou seja, cada teste que a pessoa faz de 30 dias, você ganha reais ou seja, se você conseguir indique, indicar 10 pessoas, você ganha 90 reais para o teste grátis. O teste grátis é bem simples, você vai colocar lá as informações, colocar, se eu não me engano, o cartão de crédito e aí depois de 30 dias a Amazon faz a primeira cobrança você ganha R$ reais por cada uh, pessoa que se cadastra gratuitamente tá também tem do Kindle aqui que é R$ reais por cada pessoa que fizer o teste o Kindle aqui é quando a pessoa é, vai adquirir um e-book lá e adquire esse pacote aqui específico e ela tem paga bem baratinho R$ reais por mês para ter acesso a dezenas e dezenas de livros tá e você ganha 15 reais pelo cadastro gratuito ou seja somente para o cadastro tá então você ganha tem uma comissão bem legal mas voltamos voltando aqui os produtos da amazon tá aqui você vai ter o início né onde vai ter as, as estatísticas tudo mais cliques nos seus links tudo mais tá então e os produtos que você pode promover aqui é a lista de produtos para uh, links de pro, links de produtos é né? que você vai poder escolher conforme a palavra-chave aí você diz é dito que uma palavra-chave e você encontra o produto então por exemplo aqui é livros daí vai vir, Então aqui você vai encontrar vários como o livro Liga, milagre da manhã você pode encontrar vários produtos aqui tá eu praticamente não gosto muito de ver é, os produtos por aqui eu já vou te mostrar onde é que eu vejo é, aqui tem as ferramentas verificação de link que o, o processo normal para adquirir o seu link tá então tem várias coisas aqui você pode verificar se o link está funcionando alguma coisa assim tá então aqui onde é que você vai escolher os produtos aqui você pode pegar aqui o ama amazon.com.br tá? vou deixar essa parte aqui aberta colocar aqui e aqui vai abrir o site da Amazon tá e aqui você pode aqui vai abrir uma barra se você estiver logado aqui você vai, vai abrir uma barra aqui ó então por exemplo aqui eu quero livros e-books é, livros e aqui mais vendidos olha só que legal tá eu quero uh, promover o segredos da mente milionária eu venho aqui e aqui em cima ó, vai ter obter link você pode pegar texto imagem texto e imagem então você pode clicar aqui tá e ele vai já gerar o seu link aqui ó e esse aqui é o link de afiliado e quando você promover esse link de afiliado você vai ganhar uma comissão tá certo, então é muito legal isso, tá? Então como é que funciona aqui o cookies, né? Ou seja, como é que a Amazon trabalha com o comissionamento? Por exemplo, você divulga esse link aqui para os seus amigos, tá? Se ele clicar no link do livro, por exemplo, e entrar nessa página, vamos abrir ela aqui. Ele clicou nesse link aqui tá abriu essa página aqui ok E ele comprar perfeito se ele clicar aqui não comprar o livro esse livro mas comprar qualquer outro livro você ganha também tá agora se seu amigo pegar e sair sair dessa página aqui e depois entrar de novo na amazon para comprar e ele adquirir ele não vai você não vai ganhar tá porque o cookies da, da, da, da amazon é, é por instante é, é no momento pessoal clicou se comprar você ganha só que se a pessoa e aí tá o pulo do gato pegar e adicionar esse produto no carrinho como eu vou fazer agora por exemplo adicionei no carrinho tá então eu tenho um produto no carrinho que acontece o cookie fica o que fica válido para até 86 dias ou seja quase três meses então o legal é quando você recomendar um produto da amazon recomendar que a pessoa adicione o produto no carrinho seja qual for então se você tá recomendo seu amigo ó esse se você quer o um livro tal então olha esse livro aqui se você for adquirir agora ou mais pra frente adicione esse produto no seu carrinho tá no carrinho porque é se você quiser ser hum, Falar para ele, porque se você comprar em até 86 dias, eu ganho a comissão. Caso for um, um, uma divulgação na internet, você recomenda deixar uh, a pessoa adicionar no carrinho para ela não se esquecer desse produto. Depois, caso se perder, e não encontrar mais, né? Fa fazer alguma chamada para a pessoa adicionar o produto no carrinho. E dessa forma, né, você vai ganhar comissão tá então lembrando o que dura só uh, no instante que a pessoa clica nesse momento ela clicou comprou ou qualquer outro produto mesmo que não seja o produto que você promoveu você ganha se ela não adicionar o carrinho se ela voltar novamente na amazon e não seja para o seu link seja para um link da amazon normal você não vai ganhar mas se ela adicionar o seu produto no carrinho então não importa dentro de 86 dias você vai ganhar o comissionamento dessa uh, desse produto, tá? E o legal é que cada categoria tem um tem um uma porcentagem, tá? Eu particularmente gosto muito de de ler livros, então eu vou começar a promover esses livros que são livros que eu estou lendo, né? Então eu já li esse livro, já tô lendo esse livro aqui e vou promover esse livro. Os e-books ou o livro físico, e para mim eu acho mais válido para minha audiência. Mas você pode aí, trabalhar com qualquer tipo de produto da Amazon, ok? Então espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou dessa dica, esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixe o comentário aqui abaixo qual foi a sua experiência com a Amazon e se você já conhecia essa plataforma maravilhosa, ok? Então, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!